Oi tudo bem? É, há cerca de um ano atrás nós fizemos um vídeo é, da adaptação da escodejadeira para a Dewalt DW745. É, a gente tem observado que gerou algumas dúvidas, muita gente querendo o projeto, que inclusive daqui uns dias nós vamos disponibilizar o projeto dela para quem estiver seguindo o nosso canal. É, a gente não tem nenhum intuito lucrativo em cima desse projeto apesar de que ele já é patenteado já não tem intuito lucrativo é, a gente tem o intuito de ajudar alguém que já tem essa máquina e talvez que queira fazer um projeto para com esse. É, como vocês podem ver foi usado materiais comuns né, como metalon 5030, metalon 2030, cantoneira de meia polegada Perfilzinho 50, enrijecido, que a gente já tinha na oficina aqui e aproveitou. É, então, algumas dúvidas sobre a medida do carrinho, sobre a medida de, da, da bancada onde a serra é presa, da, da forma do nivelamento aqui, onde a serra é fixada, como que foi feito. tem várias dúvidas nesse sentido. Eu vou passar algumas coisas agora nesse vídeo e, e daqui umas duas semanas ou três semanas, que a gente está é, produzindo o projeto dessa máquina, ela foi feita sem projeto, eu fiz essa, essa máquina aqui é, de estalo, não desenhei nada, só fui tendo ideias e, e, e fabricando. Eu soldo também, mais ou menos, então eu mesmo fiz. É, então, a gente vai disponibilizar o projeto. Como a gente não fez o projeto antes de fabricar, e também a gente queria testar a máquina antes de disponibilizar alguma coisa, ver se poderia ter algum problema na máquina, ou não funcionar, ou a máquina não dá esquadro, ou nivelamento, a gente agora vai disponibilizar, a máquina já tem mais de ano trabalhando, inclusive fazendo planejado com essa máquina, funciona bacana para quem quer ter um custo baixo e às vezes já tem a máquina. então Vai disponibilizar para quem tiver no canal da gente lá e qualquer dúvida, vamos disponibilizar no é, no rodapé do vídeo. Vamos disponibilizar um WhatsApp para contato, certo? E a gente vai respondendo no medida possível, certo? Então vocês podem ver, vou dar uma mexida no carrinho aqui. Vocês podem ver que o carrinho funciona 100%, vendo? leve, roda super bem. É, a gente fez uma pequena modificação na máquina depois do primeiro vídeo que foi a, essa, essa treliça aqui de cantoneira porque a máquina dava uma certa variação nesse ponto aqui quando a gente estava cortando uma chapa de MDF ela dava uma pequena variação então tá aí porque o porquê é que eu já de cara não, não disponibilizei muita coisa E nem muita informação sobre isso aqui certo é, um projetinho que para quem tem essa máquina é um projetinho que fica em menos de 500 reais, se a pessoa souber soldar e tiver a cabeça boa é para fazer. É, agora, para quem não tem vai do zero, aí já comprar uma escodejadeira semi nova é o melhor caminho. Eu não estou aqui falando para ninguém ir comprar uma máquina, uma 7450 para fazer isso daqui. O pessoal pode passar o projeto para algum serralheiro conhecido, alguma coisa do tipo e pedir para fazer a exata, solda também. Exatamente. Se, se você não sabe soldar, mas se é, tiver com o projeto na mão, né, e, e você pode estar tá aí a serralheiro ou alguém que você conheça que mostra mostra o vídeo do serralheiro, Exato. ele assistindo o vídeo, ele tendo noção de solda, eu ele mais ou soldar, menos, ele já vai saber. Claro, o serralheiro faz isso aqui brincando. Isso aqui para mim que não sou serralheiro... se eu tiver com a nenhuma, né? É. mão, né? para mim que não sou serralheiro, serralheiro faz isso aqui brincando. Esse projeto não serve somente para 745 não. Ela serve para maquita, para skill. Qualquer máquina que você quiser montar esse projeto aqui, você vai conseguir. É... Então, ele não é só pra dewalt, ele serve para outras máquinas também. Basta que cada máquina vai ter um ponto de fixação diferente, mas a base de fixação da máquina aqui pode ser usada para todas. Com, de repente, com leves modificações teve algumas dúvidas a respeito de esquadro como que como você colocou a máquina no esquadro eu já montei essa estrutura com a máquina mais ou menos já com esquadro na mão já preparando para ela ficar no ponto assim, já no esquadro e eu fiz esse manípulo aqui eu não vou não vou e não vou demonstrar porque senão eu tiro a máquina do esquadro e eu eu preciso trabalhar com ela daqui a pouco não vou não vou tirar não vou mexer mas se você Bambiar esse maníplo aqui e esse maníplo aqui, colocando o esquadro no disco da serra, no esquadro, de, de, claro, de confiança, você vai conseguir esquadrejar aqui. Você vai apertar, conferir novamente, pronto, a máquina está no esquadro. De repente passa uma peça, verifica o esquadro da peça Isso, também. Isso, exatamente. Pode ser feito dessa forma. Funciona bem. Essa, esse batente aqui tem que ser muito bem nivelado com a serra. É, Deixa eu ver, vou ver se eu consigo mostrar essa parte aí. Eu vou estar tá mostrando aqui em seguida aqui, a parte de baixo. É onde, é onde é feito o nivelamento da serra. É, que ele é todo de regulagem e está funciona, funcionando perfeito. Vocês podem ver que é tão leve. Chegar nesse ponto e soltar, ele costuma até voltar um pouco sozinho. O pessoal também teve dúvidas sobre as rodanas que foi utilizada aí. Ó. É, vou... As rodando eu vou disponibilizar junto com o projetinho para quem necessitar, que tiver interesse, eu vou disponibilizar medida dessas rodando aqui em milímetros, tá? Eu vou fazer tudo no, no, no projeto depois. É, esse projeto a gente pretende, a gente não vai conseguir desenhar esse projeto é, do jeito que ele está aqui. Eu, não, para sair junto com o vídeo também eu acho é, um pouco complicado. É, então a gente vai fazer o projeto, a gente vai fazer especificar a altura da... da a altura da bancada onde a serra é apoiada, a altura do carrinho, medida do carrinho. A medida do carrinho eu já vou até passar agora. Esse carrinho ele tem 71 é, de 71 por 71 por 71 quadrado. Batente aqui tá com 98 centímetros. A largura dos tubos, de um tubo no outro aqui. Tá com 66 centímetros centro do tubo a centro é, então ela, esse funcionamento aqui ela, ela funciona perfeito. O que gerou dúvida foi a fixação dessa máquina. E como que a gente conseguiu regular Essa máquina Nessa base dela aqui Porque você pode ver que o carrinho está numa base mais alta E a máquina tem que ficar numa base mais baixa Certo? O pessoal é, gerou dúvida da altura disso daqui Essa, essa base da máquina está hoje com 59 centímetros é, a altura da, da base do, do carrinho está com 85 cm. e é, meio. Isso é só para vocês ter noção, certo? Você pode variar a altura da máquina no total. Sendo que você precisa obedecer, a depender da sua rodana, você precisa obedecer essa altura aqui, essa diferença. Seu carrinho tem que estar tá nivelado com a banca em cima. Mas se você for usar um tubo mais grosso, que eu até recomendo, use um tubo de uma polegada que dá mais resistência. É, no seu carrinho, no, mais precisão altera a roldana aí você vai ter que alterar isso daqui isso aí, se a pessoa que for fazer é, vai ter isso em mãos vai saber montar isso daí certo? vai saber fazer essa diferença sobre essa regulagem vocês podem ver tem aqui feita essa base de baixo e eu produzi uma, uma base móvel para ficar presa na máquina você pode ver que aqui foi usado parafuso não fura a máquina, furação original, foi feita a base, a máquina é presa nessa base, e essa base é meio que flutuante, essa base é meio que flutuante, ela, ela tem, você regula ela do jeito que você, que você precisar, a altura, se você precisar baixar a parte de trás da máquina, ou a parte da frente, você nivela a máquina, tudo através dessa barra rosqueada, então aqui tem quatro barras rosqueadas, e essa base ela é flutuante, totalmente regulada, porca e contra porca, se você precisar abaixar a máquina aqui para ela não ficar alinhada e esquadrejada, você vai bambear e reapertar de cima, porta contra porta. Assim, sucessivamente dos quatro lados, certo? Então, basicamente é isso. Aí, passando para frente aqui, no final da máquina aqui, para a gente encerrar o vídeo, que já está ficando muito longo, isso aqui foi uma mesinha auxiliar para a gente cortar as pe peças maiores. Você pode fazer... Eu fiz de madeira que eu tinha aqui na oficina. Você pode fazer isso de alumínio. se que você tiver disponível aí. Isso aqui foi feito de madeira. É, foi feita uma base soldada. Tudo a própria máquina. Você pode ver. Foi soldada aqui. Nessa parte de lá. E a parte de lá foi soldada na base da própria máquina. Ao lado da, da base flutuante aqui. Ó. Você pode ver que aqui é uma base auxiliar. Tem outro pezinho aqui. né? Tudo feito com... O resto de material que a gente tinha aqui, a gente utilizou. Aqui tem até vergalhão, tá vendo? Servia de, de espaçador aqui. Metalon 20-30, metalon 20-30. É... Então é isso, moçada. A, a nossa máquina, ela tem uma a parte elétrica dela é ligada na base, você pode ver que... Foi feita uma, uma instalação aqui. O cabo fica dela, não fica solto. Não fica, até mesmo porque a gente circula ao redor da máquina para a gente não ficar agarrando nele. É, limitador para o carrinho não cair. Aqui lá no final tem. Limitador está aqui. Aqui também. E é isso, pessoal. A máquina funciona bacana. É, então, qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários aí. A gente vai disponibilizar um contato e, a medida do possível, a gente vai passando. Detalhes sobre as medidas. É, de início aí, se alguém já for produzir de imediato, pode entrar em contato pelo WhatsApp que a gente vai passando as medidas que vocês for precisando. Ok? Valeu, um abraço!